E o que é cadado com a Kardashian lá também jogava no Cleveland? Tristan Thompson. O Tristan Thompson. Oh, Ó, isso aí. É, o cara que é. Kardashian, com a... é. Kardashian, tá ligado? Tô ligado que a, a Kardashian. É. É? A Kardashian. A família tudo. Kardashian é praticamente uma franquia da NBA. Ah, é? É um time. Tem de tudo lá. Tem o Devin Booker do Phoenix Suns. Tem um relacionamento amoroso com é uma mulher. É com é. a Jenner. Ah lá, ele sabe. Caralho. É mesmo? O é. Devin Booker é da do Kardashian. Phoenix. É Eu a Jenner, sei. né? Que ele não tem o um, um nome um... Kardashian, mas pertence à família Kardashian, né? O James Harden já teve relacionamento amoroso. O O Barbão. Como é que é o Barba? O apelido do Barbudo? A, barba, é? a Barbuda. A Seligaita Barbuda. O Harden já. O é. Ben Simmons. Nós gostamos da NBA bastante, ben né? Simons. É uma franquia As da NBA. Cargacha é uma franquia. É uma franquia. Que Eu sei beleza. que tem um maluco que é casado. O, o Tristan Thompson. O Tristan Thompson. Mas que era ele separou, muita briga, né? É mesmo. É impressionante. É, não deve ser fácil, não, velho. Onde Não. tá o parou? Esse último aí estava em Chicago, né? Tava no Chicago, verdade. É, mas ele tá numa sequência meio <fírisos>